O Cineclube Movimento é um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem como atividade principal a exibição de produções audiovisuais brasileiras, internacionais e universitárias, de curtas-metragens, médias e longas-metragens. O Cineclube ele tem como foco a produção audiovisual que está fora do circuito comercial das grandes salas. função dentro do projeto é a análise e curadoria dessas mostras. Então, eu entro em contato com o um curador, que às vezes é entre os bolsistas, ou às vezes é um aluno um pesquisador, que vem com uma proposta de mostra para a gente exibir. Então, eu faço análise desses filmes, do texto da mostra e da proposta. o bolsista, eu faço a atualização e publicação do site institucional do CineClube e também nas redes sociais. Além disso, eu faço a captura, o registro é, com fotos da, das mostras de todos os eventos do projeto. E além disso, eu faço os certificados e envio para os ouvintes que compareceram à mostra. Departamento de Publicidade do Cinear2, estamos apresentando a nossa programação noturna. Assista logo mais às 20 horas. A, minha outra função dentro do projeto é a produção gráfica de cartazes para mostras. Então eu produzo o, a, o cartaz temático da mostra, é, arte para as páginas do Cineclube, para as redes sociais, é, para o site. A ideia de, da, da exibição é uma apresentação da temática da mostra, e depois a exibição do filme e, no final, um debate com o curador ou com algum convidado, pode, tanto pode ser um artista ou um pesquisador. E o objetivo dessa, dessa parte da exibição é a gente discutir esse, essa produção audiovisual, tanto de sua narrativa quanto a sua importância da, dentro da sociedade. É muito importante que o Cineclube em Movimento esteja nas redes sociais, é porque é lá que a gente consegue um público mais amplo. Então é muito interessante perceber que muitas vezes aparecem pessoas que não são na universidade, mas viram o post na internet e se interessaram pela amostra, é que consegue cumprir o objetivo do projeto de extensão, né? que é fazer a ligação entre a comunidade acadêmica e a sociedade.